Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo é... Gente, o que está acontecendo? Eu acabei de postar um vídeo de código é, Eu já usei esse código Chamado Trending Por quê? Porque o Clube Ping Brasil Entrou no ten... no... nas tendências no... No... no Twitter E hoje eu quero fazer Vamos ao vivo Gente, ver se a live tá boa, tá tudo ok. Tá bugadão. Ei, hey, Oi Jean! Oi gatos, oi Mickey. Tudo bom com vocês? Estão escutando minha voz, gente, ontem o volume do, da música do Clube Ping Brasil estava muito alto. Vocês não me disseram que estava muito alto, então eu deixei assim mesmo. Gente, hoje a gente tem que divulgar, porque é salve Oscar filho Oscar Felipe, desculpa gente Os gráficos ficam mais leve Ah mas eu gosto de deixar assim Gato eu gosto de deixar assim no gráfico melhor Porque eu gosto de ver Porque eu já sou cego Imagine ir num gráfico ruim Aí no gráfico ruim meu filho Eu não vou conseguir enxergar nada um salve pro Oscar Felipe, eu errei teu nome porque minha visão tá péssima, e eu continuo no computador. Gente, já aproveita para divulgar aí para a gente tentar bater nossa meta que é no 2K. Eu sei que a gente não vai conseguir hoje, né? Gente, o áudio tá bom para vocês, está bom. Vocês têm que me dizer porque eu não consigo ver. Oi, João Gabriel, salve pra você. Oi, G, ventilador. Eu tô no ventilador. Será que eu entro? Pode entrar, gato. É, que serve você está? Eu estou no ventilador. Meu computador é de bateria. É, o micbook disse que estou brabo que os caras adicionaram o sistema de virais aqui. Será que o som vai aparecer aqui no centro? O som vai aparecer, galera Gente, hoje tá cheio, hein? Deixa eu ver se o áudio tá bom, né? Nem pra ver a Wais Mano, eu tô bem feliz e ansioso Você viu o fundo, só vai ser Único e também raro Oh o Enone tá também Oi, Enone, salve Então, o Sandé deve estar tá online, né? Ele tá andando pela ilha Mas só que ele vai ele, ele, ele, né? Ele passa muito rápido então você precisa estar atento para ver ele na sala, entendeu? Sam tem squat. Eu nem ganhei o selo do Sam. Tem selo do Sam? Ai gente, minha tela descendo. Gente, minha voz tá boa, tá tudo bom aí. Olha o sonho aqui, olha. olha o sonho! Olha o sonho, gente, o sonho, o sonho, o sonho apareceu! Ele sumiu já! Sumiu! Olha o sonho, gente! Não foge não, não foge não Não foge não, filho Não foge não O cara pergunta se o clube pinguim Tá confiável e tá jogando Olha o São, gente O sonho tá aqui, ó o Sam agora tá no farol. Ainda não tem plano de fundo dele. Porque... O... Noni, vê o último vídeo que você vai entender. O Clube Pinguim tem que chegar numa meta de mil tweeters no Twitter. Pra eles liberar o plano de fundo. Será que é um bot, gente? alguém... Volta aqui. Volta aqui, fez? Ele, ele ele passa muito rápido nas salas vou jogar pelo celular Sun é o nome do Sunsquast Jampo porque você entra pelo celular que pena, não posso jogar, mano vai acabar o evento meia-noite eu não sei quando vai acabar o, o evento de caplay. eu não sei mas é, até que a gente atingiu o um mil inscritos, gente tá bugadão aqui, hein? Até a gente chegar a, a mil twitters e inscritos, não, gente. O oh, sangue, gente, o Sam tá maravilhoso. Ele não vai mandar para cartão postal. Porque ele só tá visitando a sala Pra onde ele foi? Né gente, o jeito é seguir pra avisar os outros Quem for seguindo ele, avisa no chat aí de onde ele tá Tem mais pergunta, O Noni também me ajuda a responder as perguntas Ele não adicionou, Noni Ele não Ele não adicionou Ele não me adicionou Alguém me explica o que está acontecendo Eu também não sei Eu sei que o Sam tá, tá passeando pela ilha Salve, salve pro Vitre, salve pro Gatos, salve pro Noni, salve pro Walter, salve pro Decaplay, salve pro... O San, gente, o San, gente. Esse aqui é o gato? É o gato. Não sei. Já chegou a mil negócio que eu esqueci o que era, a mil twitters a mil tweeters, então se chegou, ele vai liberar o plano de fundo mais tarde. Olha para trás, tá atrás de você. O que? O que tá atrás de mim? Então, Walter, é só você ir num, num vídeo que você vai entender o que tá acontecendo. Eu também não estou entendendo muito, ele vai passear, ele está ele passeando, ele vai só passear, ele, tá, ele vai passear agora e depois para a gente é, coletar o plano de fundo, então ele vai passear duas vezes, né? Liberal no próximo domingo Pelo que me falaram Ainda? No próximo domingo? Gente... atrás de tu, mano, tem uma coisa passando. O que, meu Deus? Atrás de mim. Eu sempre olho para trás, não tem nada. Eu sempre tô olhando para trás. Eu fechei a janela por causa disso, para não ter nada passando atrás de mim. Eu entrei no ventilador, tá rolando, tá rolando nele sim, tá rolando no ventilador. Não sei o que tá rolando, mas tá rolando. A gente, me ajuda a divulgar pra gente tentar subir um, os inscritos, entendeu? E, gente, bora, vamos é, se vestir de árvore pra chamar a atenção? Vocês querem se vestir de quem? Bora chamar a atenção do povo, da galera, entendeu? Bora fazer a nossa firma. Cadê a firma? O CPBR. Olha o Sam de novo aqui, gente. Gente, o Sam é um bot. Porque ele tá passando aqui toda vídeo. O Sam acabou de passar. O San tá no, no farol, gente. Ou tá na, na estação de esqui. Os caras nunca jogaram a festa de Halloween de 2014. Hein? O fantasma do Clube Penguin. O Sam tava aqui, gente. O Sam tava aqui. Eu quero me vestir de alguma coisa. O Santo tá passeando pela ilha, gente. Aqui é o Sam. Gente, minhas mensagens estão saindo do PBR porque ninguém tá ligando. Né? Ô louco. Eu vou me vestir de árvore. Embora todo mundo se vestir de árvore. Todo mundo de árvore. É o meu clube Ping, é o clube pingue Brasil. Em qual servidor eu tô no servidor ventilador? Ah, Sofia, a Sofie! quatro clama. Você tá bem cheio para um Cpp, tá verdade? É porque tá tá com evento. Vamos participar da firma. Tá muito... Tá cheio. Saudade, Sophie. Tô com saudade da Sophie. A Sophie nunca mais falou comigo. E eu nunca mais falei com ela. Sophie, 4 crama. Valeu, Dark. Ai, gente, vocês são demais. Tô no servidor ventilador, gente É sempre no ventilador, ventilador Salve pro Tóquio Eu mandei salve ontem, mas eu vou mandar hoje mesmo Que é outra live Salve Tóquio Eu vou até digitar, né, pra dizer que eu não dei salve Segue, segue aí no Twitter, gente. O morango cansou. Eu, eu quero ficar no centro, gente. Oi, estilo. Tudo bom? Ô, Noni, eu respondi. Vocês estão me escutando bem porque eu tô respondendo todo mundo, tá gente? Se vocês não estiver me escutando muito bem, me falam. Tipo, se você tá no jogo e na live, você tem que prestar atenção no que eu digo. Às vezes o microfone é ruim mesmo. E tá com atraso. Às vezes eu não vejo não o gato. Eu não sei se o gato tá assistindo. Mas se eu não falar mais nada, porque meu, meu céu acabou a bateria. Oi Fel tudo Eu tô. Eu tô aqui. Hoje eu tô um lançar estilo. Eu sempre lembro daquele vídeo lá, seu. Cadê a firma? Eu sempre lembro daquele vídeo do Chilo Eu e o Gato no Discord A gente marca, a gente menciona você E a gente Mas você não responde lá no Discord Mas Tipo assim, a gente tá sendo um vídeo né? Ninguém liga. Só eu no Vamos continuar advogando, a gente não pode parar. Como é que o gato tá assistindo e tá no jogo? O Sam passou aqui. Cadê o Noni, gente? O Noni nunca tá aqui, né? Não dá pra fazer nada com o Sam, gente. Mano, será que vai. Eu não entendi, ô João. Mas salve pra você. É que, sim, tem que tirar print e postar no Twitter com a hashtag Clubing Brasil. É o nome? Eu tô colorido. Aqui ao vivo esperando o som, mas eu tenho um Discord de CB Brasil, vale também? Não vale só no Twitter. Você tem que publicar no Twitter e, e mencionar hashtag Clube Brasil Что-то. <laughs> E nos, nos abençoar, salve meu querido amigo. Salve Arera que eu não tô enxergando. Gente, eu tô perdendo a visão, Ariera Game Salve, salve, best CPBR. O Sam vai vir. Que serve? O tá em que serve? O Sam tá no ventilador. O Sam está no ventilador. Esse jogo tem para celular, achei legal. Esse jogo tem para celular no Puffin. Como é que vira puff? Como? Como? Vira? Ele está passeando pelo... Pelo... Pela ilha, é só você explorar e procurar. Esse passinho é maneiro. Só ir Só ir na cabana Cadê o São O Sam tá passeando pel... pela ilha Você tem que esperar em uma sala E ele vai passar Por você Tipo, é só você esperar Ele tá passeando pela ilha eu já vi ele umas quatro, quatro vezes né? Que legal! Eu não tinha mostrado isso no meu vídeo vou Pra ver... Gente, eu vou comprar... Eu vou comprar todas as cores Rosa, preto. Esse passinho é maneiro é, é passinho de dança. Eu mexi no ombro, mexi. No... Mas como é que tu veio, o O que é isso, gente? O que está acontecendo, gente? Onde eu tô? Eu fui para Narnia. Gente, onde é que eu tô, José? que é isso? Eu não sabia que tinha isso, não. Eu virei um Puff. Eu tô em Narnia. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá Gente, eu tô sendo esmagado ali sai saí brilhando. Meu nome é Tiringa. se você viu o SunSquatch? Eu vi. o que não, Eu vi. Eu vi umas quatro vezes, hein? Eu virei Puff, gente. Ah no PC gato Ele sempre tá, tá passeando Ele tá passeando pela ilha gente O gato tá usando no PC gente Que legal Que isso? Ah tá Não dá pra ir pra lá Eu sou amigo dele. Como você conseguir ser amigo dele sendo que não dá? Dança na forma de Puff. Tem uma dança única. Tem para qual plataforma? Tem para... Tem para tudo. É só você baixar o Puff, né? Eu acho. Tem para Linux. Tem para Mac. Tem para... Tem para... Tem pau Nunes. Eu fiz um vídeo sobre. Se você quiser baixar. Desculpa responder tarde. É porque eu não vi. Ah, gente, que legal! Gratuita, você precisa ter uma conta no Twitter. Você precisa ter só de uma conta no Twitter. Gabi, o Gabi 310308. Salve, Gabi. Por favor, você esqueceu que tem para geladeira também. Claro que tem para geladeira. Roda até na calculadora. O Ariela Game Pro ainda tá aqui. Ah, ele já foi lá. Ai, gente, desculpa, às vezes é muito. Ai meu Deus. Olha essa roupa de hip hop! <tos> Faz isso, eu não sabia, gente. Vocês você não me disse nada. Pô, eu tô um cabeção agora, viu? Fiquei feliz com essa fantasia de puff. Eu quero rir, mas não posso porque tá tarde. Mano, esse código que eles deram hoje vale até quando? Eu também não sei. Mas é melhor usar, entendeu? Porque o Caio é meio doido da cabeça, entendeu, gente? Por que, por que não apareceu pra mim? Ai, gente, fiquei pelado, af... O que, que gatos tem, gente? Gente, às vezes minha visão tá muito péssima. Eu não sei porque tá claro demais. Tem que escrever algo além do print. Você tem que escrever a hashtag Clubepin Brasil. Alguém digita para ele, hashtag Cupim Brasil, mas a foto... O que o gato tem, gente? Meu Deus! Gente, calma aí, eu sou eu um só, tá? Eu não lembro o código do puff roxo Não me pergunte o código nenhum Que eu nem lembro mais Gente, por que eu não tô conseguindo dançar? Ai, que nome legal... clube pingüim clube alguém escreve bem certinho para mim fazer, fazer fazer fazendo favor que <risos> Cadê o gatinho? Vou sair da live um minutinho Volto já já Tá bom, Decaplex Hitflox, cílios Você tá cheio de postal Não, não tô cheio não, já vi todos Tem que ser assim, ó Clube Pinguim Brasil Hashtag Clube Pinguim Brasil Você tá conseguindo andar sei porque você tá com o olho que não tem? Ah, tá. Entendi, gente. Cílios, ah! salve. Olha esses movimentos. Vem no movimento. Tum, tum, tum, tum. tum, tum. Boa noite, pessoal. Boa noite, Benetium12. É, eu estou no servidor ventilador. conselhos gente eu tava com conselhos O Clube Ping voltou à Disney e criou um novo jogo? Não, Luiz Gaming. O Clube Pinguim não voltou. Quem voltou foi o Clube Ping Brasil. Um CPP pirata criado por um, bra por um brasileiro. Soundwire, free version. Salve, chefe Papirus. Papirus. Papyrus... Papyrus. Papyrus Que movimentos são esses? Ai, pensei que fosse um mascote. Você não movimento, vem no movimento. Um, um, um, um. Daqui a pouco vai estar. Uh. Este gente, o que ele tá? Eu tô num servidor é de graça, sim. Eu tô no servidor ventilador é de graça. Lu Lu Luiz Lu, da Luz, passa. Féu vem na piscina. Nossa, oi, Gui. Oi, Gui. tudo bom? Como assim, São? É o Sam, é o mascote. São? Aquele que, que, né, ele fica aqui no... Na floresta Pluffy. Ih, ó, tem duas florestas. Estão nos alvo. Tô, tô Quem falou a Gabi? hb 2 k 2 salve salve Gabi tá a... tá tá atrasado atrasada vem na piscina descartando como assim gato piscininha Tá cheio, hein, gato? É sério, gato, você me chamou pra isso? Eu pensei que o Sam tava aqui Eu pensei que o não tava aqui, gente Como abaixar o CPBR Eu fiz um vídeo como abaixar o CPBR E tá no canal Gente, manda o link, por favor, alguém me ajuda Eu não posso escrever no chat, porque eu não consigo Oi, Vintos Vitor, Vintotv123 Como é que você está? Salve pra você Ok, a é... e aí foi brincando, a live tá muito top. Obrigado. Né? Vocês, que sabe? Está top. Não tome em nada, tá ligado? Tá, cá, cá, cá. Vou me vestir de rosa Para ficar igual o outro aqui Eu sou o Vitor Voz No YT Digita CPBR aí você se registra. Depois vai clicar em mais e vai ser, redire ser redirecionados para dar loite. Gente, eu não vou tentar ler as mensagens, não. Tô bugado. Olha, eu publiquei imagens, de eles na parte de pessoas, só isso com um arroba. Fox Muito obrigado pelo elogio Gente, eu não, eu não tô ganhando nenhum inscrito na live, tô triste Travou a tela Ah, deve ser porque quando eu mudo de tela, ele trava Não sei por que é assim Travou a tela, a tela tá toda travada, travou não travou, gente. É porque quando eu mudo, eu faço essa transição aqui, ó. Ele trava. Não sei porquê. Eu vou ajeitar isso. Ela travou Será que o patch é falso? Não sei, Fox Caraca, sabia desse lugar O Betino 12 Que? Não sabia? Xingué, eu não ganhei nenhum inscrito Gente, essa lá Tá perdido, eu tô perdido É triste, é triste Um salve, seu chefe, chefe papirus, papirus, ele papirus. A live ainda tá bugada, gente. A live tá bugada. Reinícia a live deve desbugar. Faz um respondendo sobre tá bom eu faço. É só você mandar perguntas. Qual é o seu maior sonho? o maior sonho Meu maior sonho Deixa eu ver eu não tenho maior sonho. O é, meu maior sonho é sair da depressão tô pelo celul... Tô. estou pelo celular. Sou eu aí, o deck play. Salve deck. Que bom é o vento no micro dele, pensei que fosse meu fone. Ah, o vento tá atrapalhando, gente. Meu Deus, você tem que avisar. Vou afastar o ventilador. Porque tá muito calor. Melhorou o vento Gente, qual o código do Prof Rocha? Tá no canal e eu fiz um vídeo Ai, Por favor, vai lá ver Gente, eu acho que esse vento aí Eu acho que é minha respiração, entendeu? É minha respiração Agora, porque eu afastei o ventilador todo Desculpa então, gente Desculpa, eu tenho que respirar O gato tá usando a conta do Pingo. Você tá num servidor xicrate? De... Eu tô no servidor ventilador. Eu tô no servidor ventilador. Qual servidor você tá num CPBR? Clara, CBR. Agora eu tô no centro. Vem um no movimento tum-tum-tum-tum. Esqueci de divulgar Que movimentos são esse? Estou num ventilador Vou afobar Vou afobar passa lá no meu Ingrum, <risos> ingrum E deixa o likezinho Aproveita também me manda um postal Por gentileza Quem é você no jogo? Deixa eu procurar Obrigado Tutulho, um salve para você. Quebra afirma. Cadê a firma? Eu podia olhar a missão para fazer, né? Poderia. Eu sou o Deck Plates. Cadê o Deck Plates? Pra me encontrar agora... Ah, esse aqui Vou lá no grupo do deck Pra deixar o like, porque ele pediu Nossa, e essa e essa, essa bambaneira Essa bambaneira Essa bambaneira Essa luminária de banana Vou sentar na banana Ou no sofá, gente, no sofá de banana a fim. O Betinho 12 vai dormir é. e já tão cedo assim Betinho mentira essa tarde. Boa noite Betina, dorme com os anjos Olha o Discord, eu não olho o Discord na live Me entro procurando e não achei o Vitor Gente, qual é o código do Puff roxo? O código do Puff roxo é o que... É... Tá, tá no vídeo gente, tá na thumb Na miniatura Você conhece o Super CP? Sim, eu conheço Você esqueceu do meu postazinho? Ai ah, é mesmo. Quem é você mesmo? Ah, já esqueci, gente. Ah, fi... Quem é você mesmo? Ah, eu acho que tá na lista de amigo, né? Ela sabe o nome Se você estar tá rolando o do Herbit Você já viu, não, eu não vi O que o... Travou a tela, travou a tela de novo Você esqueceu do meu post Vou guardar de lembrança O que, que tá acontecendo com o gato, gente? O gato não me deixa triste, não Você fica colocando... É, rosto triste Aí eu fico triste, né? Aí nós dois vamos chorar junto, num banho, ou num banho não, gente, misericórdia. Não, ele na casa dele e eu na minha casa, gente. Pelo amor de Deus, tá arrependido, viu? Aí, gente, me olha um todo, aí desculpa, gente, não vou falar mais nada. O nome saiu, eu nem percebi. Eu, eu vou sair mandando. Somebody, somebody, yeah. So, I'm, so way, somewhere, way. Somebody waking up from all the struggle. We go, oh, this anthem, where you stay. Oh, oh, oh. I'll give you one to fall together. We hide again the night of faith. Hey, yeah. oh, we're gonna let it show, let it show. Oh, don't everything. We're going to be trying. Remember, come alive. And he gave me a heart, I can o tem uma. Não sei, mas.. A gente tava até agora. Joga Super CP quando terminar essa. Tá bom, eu vou jogar. Cara, tem algo passando atrás de tudo. Não tem nada, gente. Eu sempre tô. Que é isso gente? Tem algo atrás de mim? Que é isso gente? Coloca a música na live, o CP. Da shele de barulho de moeda. Hoje manei. Não tem nada atrás de mim, Dark. O deck, o Derck tá me me assustando, gente. Vou enviar cartão postal para todo mundo. Feliz Natal. É, pois é, vou sair agora, partir de dormir, acordar cedo para fazer tarefa. Porque tá bom, boa noite, Dekapleys Dorme com os anjos Valeu, cara Gente, a Nick Minaj já tá aqui, ó Essa daqui é a Pan? Ah, a Pan tá online, gente A Pan é moderadora O Febrainho, o que eu faço agora? Então, gato Eu não sei o que você faz Eu vou ficar mandando posto aqui Eita, tá que? Oi, tapioca, tapioca com Y e K. Salve, tapioca gato. Vamos esperar daqui. Quando dá uma hora da manhã, eu vou encerrar a live. Então, a live já tá quase terminando, gente. Então, gato, só é só você esperar mais um pouquinho se você quiser sair já pode sair a pan ainda não tô né gente a pan é moderadora We're home right now. We'll feel it like it's danger ammo. We can do it tonight. Now we'll stay with like it's danger ammo, ammo, ammo. Now we're right now. We'll feel it like it's danger ammo. Não, eu não ai não, não, não. Depois só um pouco de CP de super CP, talvez. Sim, eu vou entrar no super CP, mas é no igru, gente, não é casa. Travando, ai meu Deus, tá travando. Corro uhum. uhum. gente tá travando muito o ígoro dela. Mas é fabricarla, mas vou ter que sair. O 20 vai ter que sair. Pô, Vitor. Esvaziou mais o centro, né, gente? Sem querer eu digitei gado Para que não me embana Trabalhava mais CPP Não ia cpp no E até completa Desvaziou mais, né, gente? Eu acho que eu sou. Um beijo, Clara. Um abraço, Carlos. É gente, acho que já está na licença, todo mundo desvaziando o centro Carlos <risos> <risos> <risos> Tá na hora de vocês ir dormirem Pra amanhã com a para pra estudar Tô Comentando Fel faz outra live No outro CPPs amanhã Talvez, mas gera muito esforço Entendeu? É difícil. Comentando só pro Felbrainho ver. Um salve, coxina Kokishima co Uma. É meio difícil. Porque o povo gosta mais de cupim em Brasil, entendeu? Fazendo essa live tá, tá meio difícil, imagina pra fazer outra live Boa noite pra Clara Salve Pedro Como é que você tá? Kokishimiou uma feel like kiss that emo and damn like just that emo emo Boa noite, Clara. E de janeiro, menor, passa tudo. Eita, Vitor, Pelegrino. Eu só tenho eu só tenho um. <risos> eu não vou nem falar. Um salve pro Pedro e o Vitor, Pelegrino da Silva. Que a TP tem TP, gente. Gente, gente, gente, gente, eu consegui. Eu consegui o fundo da TP. Eu consegui.